para você fazer uma puta masterclass e ter uma narrativa de persuasão, porque essa masterclass é o coração de um negócio online minimalista. Você tem uma aula que vende dessa. E essa aula não é simplesmente tem forma de você dar essa aula, tem uma forma que é simplesmente dar um conteúdo super legal e no final tentar fazer a venda e tem a construção do conteúdo de uma forma muito estratégica para que ele faça duas coisas. Aumente a consciência de quem está assistindo aquele conteúdo sobre a sua solução e, e a sua nova oportunidade, que é a melhor opção de todos existentes na face da Terra para resolver o problema dele. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é quebrar todas as objeções possíveis que ele tenha para seguir em frente com você. Então você tem uma forma de criar esse conteúdo que não é simplesmente falar né, das as dez etapas, as, os dez conceitos minimalistas estoicos é, é, é, que vão ajudar você a controlar. Pode ser que esse conteúdo esteja, mas ele tem uma uma forma, ele tem uma uma, uma narrativa, a roupagem. Que é, né? Exato, que essa é não. esse é o grande desafio. Né? Então sem dúvida, pode funcionar. Agora, para você criar uma, uma aula ainda mais persuasiva, quanto mais você conhecer sobre a Luciana, em relação a dores, problemas, objeções... Eu foquei muito nos dores, problemas, resultados e desejos, mas tem objeções internas, objeções externas, objeções em relação à sua solução. Tem o que ela ouve, o que ela vê... É, se ela toma a decisão de compra ou não, já que são estudantes, então, de repente, vai precisar da ajuda dos pais, que aí é o uma objeção externa dele convencer os pais que devem investir nisso para o bem dele. Então, aí começa a ficar um pouco mais, mais complexo, mas parte tudo do conhecimento profundo de quem você vai ajudar. E essa aula vai ficar ainda melhor. Mas você já pode ir testando, não precisa... Não é linearidade única aqui, né? Você pode ir fazendo tudo em paralelo, no sentido de melhorar tudo em paralelo. Tudo que você fizer, ter um, um olhar de retrospectiva para ver o que, que fiz bem, o que, que poderia ter sido melhor e o que, que eu vou trazer de aprendizado para melhorar, seja o meu conteúdo, seja a minha aula, seja a minha conversa no 1 a 1, a né? Mentoria individual, onde eu vou vender no final e assim por diante.